Oi vidas! tudo bem com vocês? Porque eu tô! O vídeo de hoje vai ser pra mostrar pra vocês como que tá o andamento da reforma do meu apartamento, tá? Esse que eu comprei agora é no Boqueirão, fica 5 minutinhos do meu outro apartamento. E olha como que a vista aqui é, é bonita, muito linda, né? Assim que chegar lá, eu mostro pra vocês. Esse daqui é o prédio. A garagem do prédio Tá vendo? É bem estreito aqui na hora de sair Inclusive, esses dias pra trás eu fui sair E bati aqui, ó ah, Olha <risos> lá, o estrago que eu fiz Foi naquela quina ali, ó Nossa, você muito mal, cara. Você é Ah, depois Essa aqui a parte de baixo Do prédio Aqui, ó, tem o um bloco A só que o meu é o bloco B, então, no casa eu tenho que subir pelo outro elevador, por aqui. E antes que eu mostre pra vocês como que é, como que tá, na verdade, a reforma, deixe seu like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aquela coisa toda que eu sempre falo pra vocês, né? Ativem as notificações pra vocês receberem os vídeos quando eu posto aqui. Deixem o um like de vocês e me sigam nas minhas redes sociais, que eu também. vou deixar aqui, ó. E tá tudo certo. Agora, bora continuar o vídeo. Olha o movimento que ela vai lá Primeiro andar. Já começo dentro aqui. Mas não dura muito tempo. Chegou! Eu saio do elevador, já tô de cara com a minha porta 15B. Não reparem na bagunça que tá aqui. Os meninos estão todos trabalhando. Ó, eu vou começar pelo banheiro como tá ficando. Só um spoiler, tá? Vai ser coisa rápida O quarto tá aqui Já coloquei guarda-roupa, tá vendo? Planejado Ainda falta pintar, falta terminar o teto Falta tudo ainda, muita coisa Aqui é a sala, ó Não vou pisar lá que não pode Ali tem que pode? Iba! <risos> Já entrou, dormitiu, então vou passar. Aqui a cozinha, ó também não tá pronta, mas eu já fiz a, a, a parte da pia de mármore, o Jair já colocou o revestimento já nas paredes, o piso também falta só essa parte de baixo e os armários faltam ainda aqui é a sala, isso daqui é o sofá, tá gente? que tá protegido, porque o sofá era novo olha o teto, como que tá ficando a coisa mais linda gente, cada vez mais apaixonada por esse lugar ali fica a sacada, que eu não vou poder ir para lá agora, que o Jair acabou de colocar essas peças aqui, ó, de porcelanato então não posso pisar mas o próximo vídeo, quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Só tá pouco, ó, o corredorzinho também, coloquei coisa no teto. Aqui no quarto também tem, ó, tá vendo? Aqui é o ventilador, tá? Mas eu vou colocar também luzes aqui. Vai ficar bem legal quando terminar. Só de porcelanato. Ai, gente, o banheiro também, ó. parte da pia, Vou colocar o gabinete. Vai ficar bem legal, né? Gente, agora eu vou subir lá na cobertura pra mostrar pra vocês a piscina. E as.. E a área de lazer que tem também. Lá em cima tem academia, tem sala de jogos, salão de festas, piscina. Vou mostrar pra vocês. Aí lá dentro tá a academia. Não tem tantos aparelhos, mas dá pra queimar os baconzinhos aqui. Aí tem uma outra parte aqui que tipo um espaço quente, tá vendo? Espaço quente. Pra as mamães deixarem as crianças. Aqui no caso é o salão de festas. Tá vendo, ó? Frigo bar, mesas, cadeiras. Aqui é a sala de jogos, que tem mesa de sinuca. Tudo no mesmo corredor. Por último, a parte que eu mais amo daqui: onde tem a churrasqueira. Aí tem o um banheiro ali. Olha que coisa mais linda que é aqui piscina. Eita, tá transbordando a piscina, hein? E ali, ó, tá vendo? É a praia. Fica mais ou menos uns 400 metros daqui do prédio. Tem que caminhar um pouquinho. Uns 400, 500 metros. é isso, vidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Vou trazer mais vídeos pra vocês. E assim que o apartamento ficar pronto, eu vou mostrar pra vocês qual que foi o resultado final também, tá? Eu ia alugar esse apartamento, mas colocar pra alugar depois, né? Pra temporada, igual aquele meu outro, igual o apartamento da Laís. Porém, eu tô pensando em morar nele, então agora eu não sei. Mas vocês vão saber no decorrer aí do tempo, tá bom? Beijo, amo vocês e até o próximo vídeo.